E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a DLC do Blasphemous Wounds of Eventide Vai explorar uma área nova da DLC e também vou explicar aí uma burrada que a gente fez Muito bem, no último vídeo aí a gente começou a DLC, encontramos áreas novas e tal Conseguimos acessar essa parte, chama Luto e Destruição é, O que a gente pretende fazer hoje é explorar essa área e encontrar o chefe mas a gente começou a DLC errado, todas as áreas da DLC você pode explorar elas mesmo começando do jeito errado o ideal é fazer um novo game, new game mesmo, um acender né? e aí você vai visitar um altar do, da DLC, depois que visitar esse altar você vai tentar passar na ponte, a primeira coisa que você tem que fazer é passar por esse altar depois coletar aquelas três, aqueles três itens da cara derretida e aí passar na ponte Porque você não pode derrotar o Esdras de jeito nenhum o Esdras é fundamental para a história para ter o final novo eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu estou fazendo em paralelo foi assim que a gente descobriu essa besteira que fizemos isso aí, me desculpe, viu, por isso mas acontece às vezes a gente na ansiedade de fazer um uma coisa nova acaba fazendo essas bobagens hum. se eu não me engano Se eu não me engano a gente já vai logo de cara enfrentar o chefe é isso mesmo é logo de cara assim que entrou nessa área você já, você já tem essas condições vamos falar aqui com o corpo se tem algo importante falar com a gente devemos retornar eu vi a sombra eu vi o ouro sobre as águas negras devemos retornar o oceano treme quando ela se aproxima ah. a gente está sofrendo passar desse chefe. eu vou mostrar para vocês o jeito mais simples de passar por ele por isso que eu recomendo sempre ter uma gameplay completa de todos Todas as DLCs, né, ter todos os itens legais. A gente vai usar o Tento para as melenas explodas. É uma, uma oração mais apelona que tem. E vamos enfrentar a Crova. Cerpes. A Serpis ela tem um HP absolutamente gigantesco Vocês podem ver o tanto que batendo nela E ela tem esses ataques que a gente mostrou até agora Tanto que a gente já bateu nela O melhor momento para tirar a HP dela é quando ela faz esse, esse bombe Que vai totalmente fora Fora do corpo do personagem Deu ruim, não tem problema Estirando ela, só isso Sempre Esperto a hora que ela abre a boca É que o ataque virar quando ela escancar a boca mesmo, o bagulho vai ser feio. E aqui é o melhor momento para castigar. Ela normalmente dá um grito quando ela apertar esse golpe. Beleza, mais uma fase dela, vamos aproveitar para tomar o um suco e A gente ainda não usou o recurso Que eu mencionei As bolinhas já aumentando Vai adicionando ataque. Quanto de HP a gente já comeu dela? Quase na metade. E agora ela tem esse que ataque pelo outro lado. Ela solta esses espinhos. Que viram obstáculos para tela. Não precisa se preocupar com isso não, uma hora abaixa, a hora que ela volta para o outro lado acaba tirando oh. Só tem muita calma, muita calma Dá tudo certo Ela não é o chefe mais difícil do jogo desse DLC Deu ruim, mas não tem problema. Vou tomar um suco. Acabamos nem usando né, o recurso que eu prometi. 30% de HP, a gente não sofreu muito, agora começa o vento. Ninguém merece o vento. Não ventinho de nada, mas atrapalha. tempo, tenta. abriu a boca, é bom esquivar não sai muito disso tem paciência Muita paciência deu um pouco ruim. <risos> o vento, o vento atrapalhando. Tá quase no fim Feito A gente optou aí por não usar o, o item da DLC Porque nem todo mundo fez, né? Então, às vezes ah, chega aí sem ele É só fazer isso aí que a gente fez Não tenha medo de encostar nela Ela não dá dano Ainda bem Requiem a Eterna o olho esquerdo quebrado do traidor Esse é o item que a gente não sabia o que fazer Com ele <risos> A gente pegou ele E tem um outro olho, né? E aí ele pegou os dois olhos E falou assim, tá, e agora? E agora a gente fez tudo errado E tem que refazer do zero né? O jogo todo Pelo menos é, O new game inteiro, né? Vamos Salvar aqui para recuperar e a gente vai dar uma exploradinha Nessa área nova Até o fim dela Para concluir o vídeo Se eu não me engano as coisas assim, não, não. Esse, aqui, Esse bicho aqui é pesado, hein? Nossa, canta preto. por cima aqui. Precisa ter a língua trançada para fazer isso. Estou usando o item da DLC pra passar pela área, porque senão a gente sofre demais à toa. Oh, no! <risos> É ideal usar a unha também. Vamos ver aqui o que a gente está usando. É, já está com a unha, negócio cruzado. Vou pegar lá que Nossa, cadê o... Um... Olha só. Dá uma moída nós. Certo, ainda bem vai fazer primeiro por cima Mais difícil Vou pôr a escadinha aqui Ainda bem que a gente deu um boa escadinha Pesadíssimo. Vamos usar isso aqui de novo. Não tem como atravessar esse inimigo ah, era dando aquele rasteirinho viu. Um, vamos usar aqui, não custa nada. Esse bicho cune demais <risos> Vamos dar um frasco Cruel, hein? Aqui um... um desses negócios que precisa da língua, que a gente acha uma relíquia. Luz da Senhora da Lamparina. O que isso faz? É o outro que a gente lê, lê, lê. Não faz sentido nenhum. Esse aqui, ó. indo sempre por cima do, do, do navio dos do, afundados. A gente chega aqui na mãe de todas as mães. Isso aqui é novo. Então, teleporte novo pra cá. Vamos subir. Qual é que é? Onde que a gente vai parar? Oh não! <risos> Esqueci de trocar o item. Não tem problema, não tem problema. Tem algum secreto aqui? Bom, acho que é isso, né? Vamos só voltar e ver a parte de baixo dessa área aqui. É bem legal, uma área nova, bem é, desafiadora, né? Tem, tem esses inimigos que saem do chão. É todo tipo de coisa esquisita. Esse bicho aqui é um inferno, Mais difícil que a cobra. <risos> Bugamos ele. Uma coisa que eu confesso que eu não consegui mesmo. Ah, não. Abrimos, abrimos tudo. Para baixo não tem nada, tá vendo? Não tem nada. Vou tomar um suco, a gente já vai aqui para. Olha o que, que tem aqui afinal. Vocês vão ver que não tem nada mesmo. As coisas mais legais elas estão nas partes, a parte de cima. Tenho curiosidade para ver se existe algum item que realmente derrote definitivamente esses marinheiros que saem do chão Como ele come o HP da gente? é um bicho terrível esse cabeça de leão é isso viu pessoal, Aí tá esta área inteira nova, agora a gente vai fazer o próximo chefe também, no próximo vídeo, e também vamos fazer um vídeo corrigindo aí como fazer o DLC do jeito correto, né? fez muito errado, me desculpe aí. o transtorno são duas horinhas a mais de gameplay, duas a três horinhas para arrumar este problema. Eu ainda estou fazendo certinho, ver como é que funciona, né? Para não gravar errado de novo. Fica assim, gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dá um nos nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Blasfemo, é um jogo indie Metroidvania. E é isso aí. Já pedi para deixar um comentário, talvez. Então fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!